Oi gente, tudo bem? Então, hoje meio que eu tô mais animada pra fazer um vídeo E é isso Bom, eu recebi meio que vários conselhos sobre como fazer um vídeo E eu vou fazer esse vídeo que me aconselharam mais pra frente, né? aqui Bom, hoje eu vim falar sobre a minha boneca da... Deixa eu fechar a dela, sabe? E isso aí, depois eu vou abrir pra vocês, né? Então, okay. eu vim falar sobre minha boneca da Coraline. Hum, eu comprei ela na galeria do Rock. Lá quando eu comprei tinha três, tinha ela, ela tava com essa roupa, tinha ela com capa e a outra eu não me lembro como era. O hey, que é isso? E aí que adoro o filme e a boneca da Coraline e eu tenho um jogo também. Que tipo, é esse, quando eu jogava ainda no Playstation 2 Eu era muito viciada nesse jogo, né? até que um dia parou e deu pau E aí que é isso, ó Você pensa que, tipo, ela vem com roupa por baixo Mas ela não vem, ela vem pelada, ó Ela vem totalmente pelada você acha que sua mãe ia deixar você vir aqui assim, assim, pra chuva? Só com capa sem blusa por baixo? Sim, até chuteando, você acha? Não, ela não ia. Que mais desnaturada, hein? Ela coloca capa. Ela coloca o capuz, fecha aqui. Fecha aqui, ó. A cabeça dela a é, que é, que é muito de raio, de Olha Parece a menina do ó, Você até do exorcista. O que parece? E é isso. Ó. O pescoço dela. É muito, muito fino. Olha. Que fino. É muito, muito. Presente. Bom, é isso por hoje, gente. Amanhã eu faço mais vídeos. E. Por favor. Dois anos mais dicas sobre eu fazer mais vídeos, né? E eu tô assistindo rap vídeo pinguim pela, sei lá quantas vezes eu assisti esse filme. Mas tá passando na TNT. Tá praticamente no fim. Quer pegar esse vídeo agora? E é isso, tá? É, amanhã eu faço mais vídeo. Obrigado por vocês terem assistido até o final. E, por favor, curtin. Por uhum. favor. Valeu. Beijo. Tchau. Até amanhã e tipo, eu apertar aqui, mas na verdade é que aqui também eu tô mexendo no computador ao mesmo tempo. Mas esquece isso. Tá, beijo, tchau. Tchau.